Fala meus amigos seguidos aqui no nosso canal do YouTube Estamos chegando aí para mais um pré-jogo aí para a Liga dos Campeões da Europa Amanhã vamos ter aí Manchester City e o, o Borussia Dortmund O Borussia Dortmund porque está numa crise muito grande em função aí do que está acontecendo na reta feira da temporada né Perdeu aí para o Eintracht Frankfurt no final de semana no Signal Idola Park um jogo que poderia ter, ter sido mais ganho se tivesse um pouquinho mais de vontade e isso tá fazendo um pouco aí com que alguns jogadores hum, talvez não entendam muito o, o que tá o que está acontecendo então uh, uh, acredito eu que o o que o, o Borussia Dortmund ele precisará fazer, Jogar mais futebol Jogar mais com, com mais intensidade Não vai ter aí, jogadores Importantes Como o Sancho Que se recupera de contusão uh, Muconco também Que acabou se machucando com a seleção Sub-21 da, da Da Da Bélgica aliás, Da Alemanha 21 então tem aí algumas coisas que tentam, né? precisam tentar fazer, para vai ser um pouco diferente, então precisa jogar mais, precisa fazer mais, e, e aí a gente vai ver o que pode acontecer, né? O o atireu da Liga dos Campeões com 10 gols, mas não marca a três partidas, aliás três não, quatro partidas, né? três para a seleção da Noruega e a última pela Borussia Dortmund. O Sérgio registrou 20 gols e 8 assistências e 35 partidas pela categoria de base do Manchester City. Desde então ele marcou 104 gols em 130 partidas com a camisa do Borussia Dortmund. O Dortmund já se encontraram já é, três vezes, né? Empatou em 1 um a 1 um com o Manchester City em Manchester. por uma em casa na fase de grupos. E de o de 2012 e 13. Uh, onde a equipe avançou para a segunda final da história. Quando perdeu para o Bayern. O Walsh marcou o, o gol uh, do Dortmund contra o City lá em Manchester. E ele marcou 4 e ajudou em dois em 1. Um, contra 11 encontros contra o Bayern. Quando tinha quando era comandado pelo Guardiola. O que passou... Cinco uh, anos do Borussia Dortmund, de 2011 a 2016, produzindo 15 gols e 20 assistências em 157 jogos oficiais. Uh, a última dele foi a derrota de na final de 2000, Uma dessas foi a derrota na final de 2013. O Guardiola não conseguiu vencer cinco dos seus últimos 11 encontros com o um Borussia Dortmund. Um, um empate e quatro derrotas. O Manchester City que deverá vir a campo com Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinco, Silva, Rodri. O é, Lugan, Foden, Aguero e Sterling. O time comandado aí pelo Pepe Guardiola. Não tem nenhuma dúvida, não tem nenhum jogador fora. O Borussia Dortmund deve jogar aí com o Hitz, Moura, de volta na lateral direita. Que eu acho que tem que ser o titular mesmo. Né? Porque Kahn não resolveu. Aí nós teremos o Kahn o, na, e o Rolando Zazaga. E o Guerreiro na, na lateral esquerda. O meio campo com o Delaney e Dahoud. O Royce como capitão. E na frente, Haaland e Thorgan Hazard. Estou com o Sancho, Schmelzer, Bitzel e Zagadou. A arbitragem será aí do O Ategan Da Turquia é, Expectativa de um grande jogo E vamos ver aí o que pode vir a Acontecer na sequência Da temporada, certo? Amanhã estaremos de volta Para fazer o boy jogo aí em live E E aí falar um pouco mais Será que o Doutor consegue a recuperação Ou não? Vamos ver, vamos aguardar Pra ver o que acontece. Um grande abraço. Valeu.